Bom dia Maringá, imagens ao vivo aqui do Colégio Santo Inácio neste domingo 30 de outubro em que os brasileiros escolhem neste segundo turno quem vai ser o novo Presidente da República. E a gente está acompanhando esse fluxo aqui no Colégio Santo Inácio ao vivo para você aqui na Web TV, O Fato Maringá. Nesse momento está chegando aqui o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Bom dia, prefeito Ulisses Maia, chegando aqui no Colégio Santo Inácio para votar um momento de cidadania, um momento de exemplo para a população de Maringá. É um momento que a gente tem que comemorar o dia da eleição, né? o exercício mais nobre da cidadania se manifesta na hora da votação. É o, é o dia em que... Todo mundo é igual, né? Todo mundo, não tem diferença aqui. Cada cidadão, cada cidadã tem direito a um voto, eu acho que isso é muito importante. E os nossos representantes são eleitos através da vontade da maioria. Então isso é algo que a gente tem que comemorar sempre. E para mim sempre é uma alegria vir aqui, estar aqui no Colégio Santo Inácio, aqui na região onde eu fui criado. A primeira-dama também acompanhando nesse momento tão importante. Também, dia de exercer a nossa cidadania, né? Eleição aí... O Segundo turno foi longo, né? E hoje vamos exercer nossa cidadania, vim aqui acompanhar o Ulisses e aguardar aí o desejo da população. <tos> <tos> é, tá... <risos> é a emoção